O que, que é o EAN? Quem não sabe o que é É o código de base do produto de vocês, tá? É aquele. 7, no, aqui no Brasil começa com 789. Olha lá, Fê. Mostra da sua água chique. É isso, é exatamente. O EAN é de barras, tá? Nem todos os produtos têm EAN. Esse daí tá vendo? É um produto importado, então não começa com 789. Mas o brasileiro começa com 789. E aí são 13 dígitos, tá? Que vocês conseguem. Existem geradores de EAN, que são gratuitos até. E aí vocês têm que ter o EAN. Se o anúncio não tem EAN, ele não vai aparecer no Google Shopping tá bom? E se ele não tem o produto de vocês, também não vai indexar muitas vezes no S. Daí deu isso. E o SKU é o RG ali do produto de vocês, dentro da empresa de vocês, como é que você identifica o seu produto no seu estoque. Boa. Ô Kelly, okay. até achei aqui, ó, um, um aqui ó, código de é com 7 aqui, ó, tá? Não dá pra ver por causa da fica muito boa a câmera, mas é, não aqui não do Brasil... Ver... Mas é 789, né, que começa do Brasil, do Brasil exatamente, 8, 8, 9, exatamente, ó. Então, gente, todo o produto tem um código E, né, o Kelly? Por exemplo, uma revista com código E, uma garrafa de água com código E, todo o produto tem. E se o seu produto não tiver, como a Kelly comentou, existem geradores de E que você pode gerar ali gratuitamente é, para poder gerar um E válido para o preço do Smart Place, mas é, quem é oficial no Brasil hoje é a GS1 Brasil, tá? GS1 Brasil é a empresa oficial né, que gera ali os códigos E. O, o TIA... O, não, não. Colocou aqui para gente, gente né, que o EBR é mais barato que o GS. É, e assim, vamos lá, para deixar bem claro, tá? EBR é, e outras empresas, por exemplo, compra códigos, existem N empresas que fazem isso, tá? Eles geram es válidos para você, tá? Es válidos ali e também es registrados. Mas a única empresa, e é a única empresa, que isso fica, fica com ela, tá? Que é a GS1, é a única empresa certificada no Brasil, tá? Que você pode gerar os seus EANs ali para sua empresa 100% e ela certifica de que aquele EAN não vai ser repetido. Quando você cadastra né, na GS1, é gigantesco o quanto de informação você tem que passar, porque é a única empresa que presta esse tipo de serviço, tá? O resto está revendendo ali algum tipo de código, tá? Mas como eu falei, Vai de cada um do momento da necessidade, tá? Existem vários tipos de opções. Ah, Felipe, eu sou fabricante, estou fabricando. A minha ideia é a minha empresa crescer, evoluir, tal, tal. Vai na GS1, que é o lugar que você oficialmente vai ter. Imagina você tracionar a sua empresa. Lá na frente tem que trocar todos os códigos EAN, -E, porque lá atrás você não fez o um negócio correto. Se você revende, tranquilo. Na embalagem já vai ter o código EAN, tá? É só usar aquele código EAN ali e, claro, ah, vou trabalhar com kits, aí eu não posso usar aquele código EAN. Se eu vou trabalhar com kits, celular com capinha, eu não posso usar o código EAN do iPhone, por exemplo. Tem que usar o código EAN, que eu vou fazer para aquele celular junto com a capinha ali. Tá? Só para ficar bem claro, porque eu acho que é bem importante. É sempre, quando a gente fala, sempre de é um debate muito grande. É algo que parece tão simples, mas o debate é gigantesco ali em cima dele.